Boa tarde. Dando continuidade aos trabalhos da tarde, iremos começar a palestra. O que a Rússia do século XIX tem a dizer sobre o Brasil de hoje? Para falarmos sobre o assunto, convidamos Pedro Sete Câmara. Ele, que foi um dos primeiros a resgatar o movimento em defesa da liberdade no Brasil, formado em grego clássico pela UFRJ e fundador do site O Indivíduo em 1997. Peço uma palma de sal... Uma salva de palmas. Obrigado. Eu fui surpreendido aqui por esse microfone. Eu fiquei imaginando dar a palestra, não imaginei segurar um microfone. Essa vez você ouvia a sua voz, um jeito que você nunca ouve. Né? É, enfim, fico aqui um pouco surpreso, imagino... Uh, pelas pessoas tão jovens, ontem o Rafael Lima na apresentação falou que em 2015 seria impossível imaginar um evento dessa magnitude, eu virei para o Marcelo, meu amigo, estar aqui, eu tenho 42 anos, eu é um pouco mais velho, então eu vou revelar a idade dele. Eu pensei, bom, em 99, se falasse para a gente que teria uma coisa dessa magnitude, simplesmente acharia isso impossível e inacreditável. Essa era a época em que a gente estava colocando minhocas liberais nas nossas cabeças, tirando tudo da internet. Naquela época não existia nem banda larga. Né? Então você tinha que ser de classe média, pelo menos média para cima, para ter um mundo em casa, ter uma, uma assinatura de internet que custava, sei lá, custava meio caro. Não era muito barato, mas também não era tão proibitivo assim. Mas era gente você pagava por hora. Né? Se você ultrapassar sua cota, era terrível. É, enfim... Uh, hoje em dia, quer dizer, eu continuei ligado ao movimento liberal. Talvez algumas pessoas tenham lido alguns livros que eu traduzi. É, realizei um sonho, até, graças ao Instituto Luís de Brasil, de traduzir diretamente do francês, além do bastiar, porque a versão que circulava, sobretudo em inglês, Vou contar para vocês, é cheio de erros, tá? Tem um monte de coisas lá que o Bastiat não falou. Então leiam essa, já do direto do francês. Tem um momento maravilhoso em que ele fala da sociedade e a traduzir com uma sociedade, a sociedade em geral. E na verdade o Bastiat está falando da sociedade dos jesuítas no Paraguai, especificamente. Esse é o nível de erros que tem na, na tradução inglesa, chocante que tenha sido revisada pelo Bert Hunte. Essa tradução inglesa. Mas, enfim... Uh, o que eu quero falar aqui é uma coisa que eu venho pensando já há bastante tempo. Por isso essa palestra é uma espécie de teste. Eu estou extremamente aberto a críticas porque eu estou escrevendo isso, já tenho 12 mil palavras e gostaria de aprimorar ao máximo. É, essa ideia é a seguinte. Numa frase, talvez bombástica, para vai chocar um pouco, mas não é esse o objetivo. A história espiritual, se a gente pode usar esse termo, se preferir pode falar a história psicológica. A história espiritual da nova direita brasileira, isso se aplica admito, mais aos conservadores do que aos liberais, ela recapitula, numa certa, sob um certo aspecto, as origens do movimento revolucionário russo do século XIX. Todo mundo certamente Sabe o que aconteceu na revolução na Rússia em 1917, que essa revolução foi a revolução comunista, que foi comandada pelo Lenin, pelo Trotsky, e que ela não terminou, né, nem começou bem, para dizer a verdade, né, terminou pior ainda. Ela foi piorando. Né, mas o movimento revolucionário russo começa como um movimento liberal. É um movimento que também tem um lado socialista, mas um lado socialista extremamente poético, quer dizer muito pouco de poético, quer dizer uma coisa muito pouco definida. É um movimento que começa acreditando que se os servos fossem libertados, porque na Rússia havia servidão, um países mais, só não é talvez mais atrasado que a Romênia, eu acho, nesse ponto. Na Romênia a escravidão não era nem servidão, era uma escravidão mesmo, né? E a escravidão na Romênia acaba em 56. Estou falando de escravidão de romenos por romanos, não estou falando de gente importada para lá, para virar escravo. Na Rússia acaba em 61, mas na Rússia era um, pouco, um pouquinho melhor. Então, esses primeiros revolucionários russos, de bem antes de 61, quando eles eram socialistas, eles simplesmente achavam que se houvesse propriedade comum de terras divididas somente entre os servos, sem os senhores então a Rússia decolaria. É isso, basicamente. Não é, não é mais do que isso. E quando eles se dizem liberais, eles eram liberais em grande parte, não no sentido de laissez-faire, isso é verdade, não, não tinha essa ideia, mas eles eram liberais no sentido que existia uma autocracia na Rússia, e eles queriam uma constituição, queriam mais parlamentarismo né? e o fim da servidão. Então, basicamente, esses três pontos, são três pontos com que as, todo mundo aqui pode concordar, acho que todo mundo vai concordar que é melhor ter uma monarquia constitucional do que uma monarquia absoluta. né? Então, ninguém precisa se chocar também quando eu mencionar esses autores. Agora eu preciso uh, mencionar de onde surgiu essa ideia, porque o meu grande guia é um autor muito pouco conhecido no Brasil. Então Essa ideia surgiu para mim quando eu li uma peça de teatro. Eu gosto muito de teatro, aliás, eu escrevi uma peça de teatro. E, em 2005, um autor em inglês chamado Tom Stoppard, que escreveu algumas, alguns filmes que você já devem ter visto, como Shakespeare Apaixonado, O Império do Sol... Ele tem um terceiro filme bem famoso que eu esqueci agora. Talvez eu tenha... tenha ah, Brasil, do Terry Gilliam, roteiro Tom Stoppard também. E dizem que ele ainda escreveu os roteiros de Ameaça Fantasma, tiros os diálogos de Ameaça Fantasma do Guerra nas Estrelas. É, mas é um boato, nunca confirmado. Então, em 2005, foi encenada em Londres pela primeira vez. Foi, essa peça foi encenada até hoje três vezes apenas, porque ela é muito longa. A trilogia do Tom Stoppard, chamada The Coast of Utopia, a costa, o litoral da utopia. Essa peça trata desses primeiros revolucionários russos. Ela vai, mais ou menos, de 1820, 1830, alguma coisa, 1840, até o fim dos anos 60 do século XIX. A primeira peça trata de um nome que todo mundo já ouviu falar, pelo menos o nome, Mikhail Bakunin, e as duas peças seguintes tratam desse personagem que é um dos meus heróis, se tornou por causa da peça, chamado Alexander Herzen. Ninguém, ninguém conhece, até pessoas que são mais curtas, às vezes têm ouvido falar, no mundo liberal, algumas pessoas conhecem Hertzin porque o Isaiah Berlin era um grande fã. Todo mundo aqui conhece, acho, Isaiah Berlin, ou Isaiah Berlin, mas ele falava Berlin, apesar de ele não ser nem inglês, mas ter nascido na Rússia. Né? Então, Berlin era muito fã do Hetzin e por isso as pessoas têm um conhecimento lateral, sabem que ele existe e tal mas não, não leram o que ele escreveu. Eu fiquei tão impressionado com o Hertzen da peça que eu comprei, comecei a comprar os livros do Hertzen que eu encontrava, não comprei tudo, São muito... a obra dele é gigantesca. É... E comecei a perceber, ao ler a peça, que o Tom Stopper estava descrevendo a origem de uma contracultura, que existia um pequeno grupo de pessoas realmente pequeno, que tinha ideias que eram absolutamente contrárias às ideias dominantes, vamos dizer assim. Né? E comecei a brincar, brincava com os amigos, o Martin Vazquez, por exemplo, brincava dizendo, né, eu brincava dizendo que eu era o Bakunin porque eu tenho um temperamento muito esquentado, como o Bakunin tem, o Bakunin vai fazendo tudo. A história do mundo teria sido diferente. O Bakunin arrumou confusão por todas as cidades da Europa. É uma pessoa extraordinária, comuna de Paris, Bacunin, estava lá né, em 70, já velho, acabado, enfim. preso várias vezes, mas eu brincava com essa ideia e essa brincadeira acabou ganhando corpo. Comecei a pensar, Puxa, não, realmente isso ah, se parece com o que aconteceu. E o tempo foi passando, a direita foi se desenvolvendo. Eu, eu li essa peça mais ou menos quando ela foi lançada em 2005, deve ter 2006, assim. É... E fui lendo Hertz e fui vendo que as coisas que aconteciam no Brasil recapitulavam o que aconteceu com aqueles russos. Né? Então, de que maneira? A geração do Alexander Hertz é uma geração que ficou conhecida, isso é absolutamente aceito na bibliografia, não tem nada de original, isso que eu vou dizer. Ele é conhecido como homens supérfluos. Qualquer pessoa pode chegar no Google escrever superfluous men, porque acho que se você colocar em português não vai aparecer muita coisa, mas você pode procurar isso, vai encontrar papers, mais papers, artigos, mais artigos sobre isso. Quem eram os homens superfluos? São os primeiros revolucionários, que são pessoas ricas, têm estudo, falam, além do russo, certamente alemão, em quase todos os casos, francês, e em alguns casos mais raros, inglês. O Bakunin falava tudo ele era extremamente culto. Herzen, é, não sei quando ele foi aprender inglês. E essas pessoas viviam, elas cresceram sob o impacto de um grande acontecimento da história da Rússia também, sobre o qual existe muita bibliografia. Que é o Levante Dezembrista. Então, aqui, precisa preciso de um background, porque imagina, não é o tipo de coisa que a gente aprende na escola, talvez aprenda só que isso aconteceu. Mas o Levante Dezembrista foi assim uma virada enorme na história da Rússia, foi uma virada mental, não de acontecimento, porque quem eram os dezembristas? Dezembrista porque o levante aconteceu em dezembro, somente por isso. Não tem nada de especial. Vocês devem lembrar que em 1812 Napoleão invadiu a Rússia e foi a Rússia que venceu Napoleão. Até a Rússia venceu Napoleão, basicamente em grande parte não combatendo Napoleão. Eles queimaram Moscou, foram embora, o inverno cuidou do resto. Né? Quer dizer, mentira, não, o mau tempo da Rússia cuidou do resto é interessante que até os soviéticos venceram os nazistas também um pouco essa estratégia é, as armas nazistas congelaram eles não esperavam por isso e depois quando descongelou tudo virou um lamaçal então os tanques não andavam isso a 300 km de Moscou mas voltando para para o século XIX a Rússia venceu Napoleão né? e como ela venceu Napoleão ela voltou no encalço dele e voltando, quando Napoleão voltava para Paris por exemplo, Napoleão tinha acabado com toda a Alemanha, a Alemanha não existia né? Só uma Alemanha como região, não existia o um país alemão tinha aquelas monarquias da Prússia, da Baviera do não sei o que mais, então ele vai restaurando o Tsar vai restaurando aquelas monarquias o antigo regime vai sendo restaurado, e, em muitos casos vai sendo restaurado assim com mais força, com com um viés mais autocrático, com a crença no direito divino mais forte. Os, franceses, desculpa, os russos chegam a ocupar uma parte da França, né? isso em 1814, né? isso dura até 1814, quando Napoleão é preso, mandado para a ilha de Elba. Aí vocês sabem que depois ele foge de Elba e tal, aí tem o reinado dos 100 dias, não sei o quê, mas isso não interessa. O interessa é que os russos vão até a França. O que acontece com esses russos? Acontecem várias coisas. Muito interessante. Primeiro, eles descobrem que a Europa Ocidental é muito melhor do que a Rússia. Isso é mais ou menos como um brasileiro, em 1960, ele vai para Nova York e diz assim, Cacete! Onde estou? <risos> não, é sério. Tem coisas que eu tenho 42 anos, eu vivi, eu acho que não existem mais para essa geração, se você viaja, por exemplo. Mas eu fui morar nos Estados Unidos nos anos 90, e a experiência de ver o que era é, um supermercado americano, em 1990 e pouco, era uma coisa não existia isso no Brasil. No Brasil, falando, pô, cresci no Rio de Janeiro, cidade grande, entendeu? Não, não tinha uma coisa comparável. Então, você imagina, no século XIX, os caras vão, passam pela Alemanha, chegam na França, vem aquilo assim, cara, é muito melhor, as pessoas a gente derrotou isso é muito melhor do que a Rússia. Segunda coisa, e esse é uma coisa, um ponto moral muito forte para a geração dezembrista, é, ou que veio a se tornar dezembrista. Muitos, dos, muitos homens do exército russo eram servos. Então, na Rússia, os caras eram obrigados a trabalhar três dias por semana para o senhor. E, ao mesmo tempo, eles eram o exército que, segundo a propaganda, trouxe a liberdade para a Europa. Diz assim, aí como é que eu trouxe a liberdade para a Europa e aqui né, eu sou chicoteado Os servos eram muito maltratados. Para vocês terem ideia, Hergen cita essa estatística, né, porque ele trabalhou um tempo no governo, tinha acesso a estatísticas, disse que cerca de eram cometidos cerca de 150 assassinatos de senhores por servos na Rússia, e metade desses acontecia porque os senhores achavam que tinham uma espécie de direito de primeira noite e obrigavam as mulheres e filhas dos servos a prestarem favores sexuais. Aí o servo ia lá e matava o senhor. Quer dizer, esse é o nível da coisa na Rússia. Não era não era assim uma servidão mansinha, não era de jeito nenhum. O Rubens Figueiredo, que traduziu aqui esse romance, até diz que é comparável à escravidão brasileira, nos maus-tratos que aconteciam. Eu poderia contar várias histórias, mas não é esse o objetivo. Então, o que é interessante isso? esses servos são os garantidores da liberdade na Europa, mas eles não têm liberdade nenhuma. Então, os oficiais, que são senhores, eles mesmos começam a se sentir mal com isso. Eles foram até lá, trouxeram liberdade. Ele não pode mais tratar o servo, que agora é um camarada de armas, dele da mesma maneira. E ele também está de saco cheio. Ele viu que existia alguma coisa que não era a autocracia do Tsar. Então eles começam a querer simplesmente constituição. Aí eu cheguei até a fazer uma lista, para vocês terem ideia. A Polônia chegou a ter uma constituição em 1791, teve outra em 1806. A França teve uma constituição com a Revolução Francesa, um breve período, é, de meses em que a França foi uma monarquia constitucional antes do Luís XIV ter o destino aqui, de, dos 16 ter o destino, sabemos qual foi né? e em 1814 a França se torna uma monarquia constitucional a Espanha teve uma constituição em 1812 foi repelida pouco depois Portugal em 1822 com a Revolução Liberal e o Brasil, é claro no imperador, como vocês sabem, encomenda, Pedro I encomenda uma Constituição, depois desiste, fala, manda rasgar isso aí, tira uma Constituição do bolso, vai ser essa aqui. Mas é uma Constituição, e foi até o momento a Constituição que mais durou na história brasileira, durou todo o período do Império. Então pensem o que quiser, dessa Constituição que foi considerada ditatorial, autocrática, etc., mas até agora foi a que vigorou por mais tempo na história do Brasil enquanto nação. Obviamente, também a gente não pode esquecer o maior acontecimento de todos esses, que é a Revolução Americana de 76. Então, essas pessoas que tinham lutado na Europa, elas sabiam disso tudo, elas queriam isso. E elas não, estavam cogit... não eram radicais a ponto de querer sei, a dissolução da Rússia, a transformação numa república, essas ideias não aparecem entre elas. Elas queriam uma monarquia constitucional, queriam a emancipação dos servos. Isso, basicamente. Então, depois de 1912 até 1825 surgem sociedades secretas na Rússia, porque elas são proibidas, mas que têm alguma esperança, porque acreditavam que o czar Alexandre era simpático à ideia de ter uma Constituição. Eu digo isso porque simplesmente a Polônia se tornou quase uma possessão russa e a Polônia recebeu uma Constituição. O czar Alexandre colocou o irmão dele, Constantino, como rei da Polônia, regente da Polônia, com uma Constituição. Então, todo mundo achava que. O caminho era do liberalismo, era para essa liberalização. Não era uma ideia louca deles. Mas aí acontece o um inesperado. Esse é um ponto importante. Acontece O levante dezembrista. A sociedade do norte, que tinha a sociedade do sul e a sociedade do norte. A sociedade do norte, porque São Petersburgo era a capital, fica bem ao norte da Rússia, se vocês já, já viram no mapa. É, a sociedade do norte organiza um levante para o dia 14 de dezembro, no nosso calendário gregoriano, que a Rússia ainda usava naquela época o calendário juliano, isso seria o dia 26 de dezembro do calendário deles. Não vou explicar as coisas do calendário, seria uma digressão muito grande. Mas, o que acontece? O tsar Alexandre morre. Quando o tsar Alexandre morre, é aquilo, morreu o rei e viva o rei. Então, a Guarda Real e várias outras instâncias prestam o um juramento ao Constantino, porque o tsar não tinha filhos, então o irmão mais novo era o próximo da linha do trono só que ninguém sabia, o Constantino não tinha contado para ninguém que ele tinha abdicado da sucessão então a Rússia passa cerca de duas semanas assim, sem saber o que fazer naturalmente o próximo da linha do trono é o Nicolau e o Nicolau então diz, tá, então vou ser eu, o tsar, mas ninguém sabe disso no dia em que o Nicolau seria anunciado como tsar da Rússia oficialmente antes da coroação, seria simplesmente um anúncio, um juramento tal. A sociedade do Norte organiza esse levante dezembro, que é, bom, 3 mil soldados oficiais, pequenos nobres para a frente da praça do Senado em São Petersburgo para pedir, para convencer o Senado a adotar uma constituição. E aí um desastre, um problema de coordenação, é o revolucionário amador, não sabia ninguém contou para eles que naquele dia o Senado tinha se reunido mais cedo já tinha fechado quando eles chegaram mas assim, não, vamos ficar aqui mesmo para ver o que acontece a gente quer contagiar outras pessoas e... mas nada acontece o que acontece é que o Nicolau depois de horas esperando assim ó, passa o Serol e todo mundo não tem essa não então vem, aguarda, eles são atacados se vocês virem no Google Google Maps, sei lá a praça, em Moscou, a praça do Senado, pode botar lá Senate Square, não sei se você botar praça do Senado vai aparecer, até anotei, acho que em russo, mas... O Rio Neva fica logo atrás, o Rio Neva está congelado, né? e eles vão recuando, recuando, e as balas dos canhões vão furando a superfície congelada do Rio, eles vão caindo. Então, quem sobreviveu a esse dia, ou foi executado em julho do ano seguinte, ou foi mandado para a Sibéria. Esse é o grande evento né, que marca a geração do Alexander Herzen. Herzen não, não viveu isso. Ele tinha 13 anos quando isso aconteceu. E ele conta nas memórias dele que ele demorou um ano para entender o que tinha acontecido. Ele entendeu mais ou menos perto. lembra que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Né? Ele pode perfeitamente ter demorado um mês sei lá, para saber que isso aconteceu, se ele não estivesse em São Petersburgo. É, então ele diz que soube que aconteceu uma coisa, mas ele não entende o que é, demora um ano. E quando ele descobre o que aconteceu, ele fica imediatamente do lado dos dezembristas e tem esse momento de dizer, tomada de consciência política. Ele tem um professor de francês, que é um francês refugiado, e o francês um dia deixa escapar que ele gostou do rei ter sido morto, ele achou isso legal. E o Herson ah, você é dos nossos. E eles começam a ter conversas revolucionárias, mais francas. Ele fala brincando, é muito divertido, dos sentimentos regicidas do seu professor de francês e como ele os compartilhava. Mas o que acontece? não vai tomando consciência política e vai crescendo e se formando. Só que... O reinado do Nicolau I foi, durante 30 anos, né, de dezembro de 25 até 55 quando ele morre, foi uma espécie de vingança ininterrupta contra esse levante. Foi o apogeu da autocracia russa, da polícia secreta, das prisões, da censura. Então, você ser um jovem bem de vida, cujo pai é o senhor de Tesson, então você não precisa fazer nada. Né? Só fica estudando Hegel, enchendo a cabeça de dez revolucionários o dia inteiro. Mas você não pode fazer nada fica conversando com Bakunin, seu amigo, com seu outro amigo Nikolai Ogarev e com outras pessoas. Turgenev também, que vai ser mencionado aqui. É... Por isso, essa geração ficou conhecida como homens supérfluos, os homens que não conseguiam se encaixar na sociedade russa. Que claro. A gente sabe, a sociedade, de uma certa maneira, acaba sendo conivente com a com o governo autocrático. O governo pode fazer o que quiser, as pessoas vão aceitar, vão. Sei lá, por exemplo, não foi preso quando era universitário. O pai dele não pensou, pô, meu filho foi preso porque ele contou uma. É sério, ele contou uma piada sobre o Tsar num jantar, e aí denunciaram. Não penso, que absurdo, odeio o Tsar, não. Ele pensa, que vergonha, tem um meu filho preso, isso é uma vergonha para a família. Não é, não existe essa coisa de filme americano, entendeu? de nós somos as pessoas justas contra o governo. Não, era uma coisa penosa, pessoalmente mesmo. É. Esse título, Homem Superfluos, vem num romance, o Turgenev, eu acho que eu estou me estendendo bastante, então não vou explicar, mas é só importante dizer que... Oi? Eu tenho 10 minutos? Eu só tenho 10 minutos? <risos> ok. 15, tá... <risos> Então, não vou explicar, mas só quero dizer que é um livro que se chama Diário de um Homem Supérfluo, um e não tem nada a ver com política, é só aproveitaram o título para dar essa designação. Bom, agora que eu tenho 15 minutos, é, vamos andar mais rápido. A minha primeira comparação é que as pessoas que estavam com ideias francamente direitistas, ideias liberais, privatiza tudo, é, ou ideias conservadoras, no fim da década de 90, no começo dos 2000, talvez, eram comparáveis a esses homens supérfluos. aí é claro, uma parte que eu estou dizendo é pura memória, vamos dizer assim é um pouco engraçado talvez isso, porque eu sou a fonte primária, então você tem que acreditar. Quer dizer, no máximo, outras pessoas podem corroborar isso que eu estou dizendo, mas eu não posso citar outra pessoa como autoridade, né? se é pessoas estavam comigo. Mas eu adoraria ser contestado, negócio né? não conheço ninguém, ainda não conheci ninguém que contestasse assim. isso. Mas se você chegasse ainda hoje, vocês sabem, né? um, a gente tem um resquício muito forte disso, né você sabe que você não vai chegar na faculdade de pedagogia ou de serviço social da USP e falar o Olavo tem razão, menos Marcos, mais miss você sabe o que vai acontecer. Né? então só que e Isso aconteceu comigo, é uma coisa que não foi mencionada, mas eu não vou falar, não vou me estender sobre isso aqui, mas eu mesmo sofri uma tentativa física de linchamento, cheguei a levar um soco na cara, processar a PUC do Rio de Janeiro, etc. É... Então, nós éramos supérfluos nesse sentido, porque não havia diálogo, não havia nada. E se havia, não posso nem chamar de diálogo, porque, enfim, tentava bater em você ou simplesmente patrolava você de alguma coisa. Aquilo não, não, não dava em nada. por exemplo, se exilou, foi embora da Rússia, simplesmente. Bakunin foi embora, não por. Foi também para não ser preso, mas foi espalhar a revolução. Aí pela, pela Bakunin é mais louco do que ideológico é, esse é o primeiro ponto a comparação me parece é, bastante clara nesse sentido e ela parece válida porque a segunda fase parece confirmar a primeira fase desse movimento que, o que acontece na Rússia? Esse Bakunin, outras pessoas Vissarion, Belinsky, por exemplo, estão publicando você não pode fazer nada, mas você escreve aqueles jornaizinhos que circulam clandestinamente ou não clandestinamente. Eles faziam muito isso. Publica aí, vê o que acontece. O que acontece não é bom. Né? Um, um texto muito importante, influente, da época, é, se chama Cartas Filosóficas. Foi escrito em francês diretamente. Quem, quem lê francês pode escrever no livro Lettre Philosophique em francês. Vai ler facilmente Tchadayev. E o não né? só mandou, ó. vai lá na casa desse cara, faz ele assinar um documento dizendo que ele é louco. E fecha o jornal. Então, foi publicado, foi, foi publicado, circulou, todo mundo leu, todo mundo leu. Mas, Tiada é foi obrigado a assinar um papel dizendo que era louco. Né? O que ele diz nesse texto, de fato, é muito peculiar. Ele diz que o problema da Rússia é não ser católica. <risos> mas a, ele, ele discorre longamente sobre o caráter russo. Hertzin diz que leu esse texto três vezes seguidas, então. Assim, impressionado que ele ficou, parava as pessoas e lia. Assim. É um texto muito importante para você século XIX. E, tentando não ultrapassar o limite, tem um ponto importante. Vale dizer que vocês também, vão, se forem procurar por isso, vão encontrar menções a uma coisa chamada Oblomovismo. Até saiu, há duas semanas, o livro Oblomov, que conta a história de um nobre que ele demora a primeira parte inteira do livro para não sair de casa. Para, desculpa, para se levantar, é a única coisa que ele faz nas 300 primeiras páginas do romance, então, tem gente que vai dizer que esses homens superfluos na verdade sofriam de uma falta de ação, uma falta de decisão, mas Hertzen diz que não, nada disso, o que havia era um inimigo, Nicolau, Nicolau que não permitia que nada acontecesse, por causa da polícia secreta, isso é importante falar da polícia secreta, uma coisa que não sei, a gente não tem essa experiência da polícia secreta mas se vocês lerem até, sei lá, romance de Tchecoslováquia você, sabe, você pode ser denunciado por uma coisa que você falou no almoço com alguém esse é o nível, você não sabe quem é o informante por isso o cuidado, por isso os caras vão embora porque não é isso, vou fazer um protesto aqui na frente do governo a polícia vem, não, não é essa a experiência é, aqui no Brasil a gente teve, naturalmente, a entrada de duas pessoas, vou falar só de uma delas, que mudaram o cenário completamente. Foram, primeiro, eu falo na ordem que eu conheci: o Bruno Tolentino, que eu conheci por uma entrevista na revista Veja, e o Olavo de Carvalho. Obviamente, todo mundo aqui conhece o Olavo. Né? O que eles fizeram, se a gente levar para essa polêmica que existiu na Rússia, de era inação, era Nicolau, o Olavo é a pessoa que dizia, é oh, o Nicolau, existe uma coisa, você se sente mal. Contudo, né? eu me lembro de me sentir assim quando era mais jovem, por exemplo, de ter participado de passeatas de cara pintada. E a passeata era uma farsa, era um carnaval completo, não existia consciência política zero, zero total. E, no entanto, existia a narrativa de que nós derrubamos um presidente. Foi a primeira coisa que eu vi. Se isso é verdade, assim, nada é sério nesse mundo. Né? Por quê? ninguém estava ali para derrubar ninguém estava ali eu estava lá, minha esposa está aqui vou falar isso, mas eu ia lá encontrar as meninas do outro colégio palégio entendeu? O meu principal objetivo era, era esse é, então enfim então você tinha a sensação farcês que você era contra alguma coisa e isso te deixava meio paralisado então vem o Olavo e diz isso é a hegemonia intelectual esquerdista então, agora você tem um inimigo você tem uma ação, como o Hergentino Nicolau Quer dizer, é isso, então você pode dirigir suas energias contra isto aqui né? e assim a história começa mas isso leva ao um segundo momento é uma pena, ter escrito tanto tenho preparado tanto palestra agora tenha demorado demais leva tá. é um segundo momento que começa a confirmar isso que eu falei isso que é importante enfatizar eu não, não diria que existiu esse primeiro momento se eu não achasse que existiu o segundo e o terceiro ainda que eu vou mencionar segundo momento é o um momento chamado Bazarovismo, né? do personagem Bazarov, do romance Recomendo Vivamente, Pais e Filhos, Turgenev, ele está republicado nessa maravilhosa tradução, está pela Companhia das Letras hoje, essa é a tradução antiga da Cossack Naif, é... eu vou ler, se der tempo, dois trechos aqui, bem, bem curtinhos. Quem é Bazarov? Bazarov é a pessoa que cresceu, Lendo aqueles panfletos, cresceu, se formou, já no espírito de recusa total do tsarismo e, da, e do sistema russo. Porque se o Reitz e o Bakunin eles tinham um inimigo na cara, e eles, enfim, também eram, eram pessoas muito cultas, tiveram toda a formação do mundo, Basorov é o cara que não fala outras línguas, não leu filosofia, não leu nada. Ele só leu aqueles panfletos contra tudo e contra todos. É isso. E agora ele está contra tudo e contra todos. Ele é, é aí que surge vocês já ouviram a palavra nihilista. Essa palavra é praticamente inventada por esse romance. A palavra já existia, mas ela se consagra nesse romance Pais e Filhos, porque o arcade amigo do Bazarov, né? O que acontece no romance é que o Arkady e Bazarov são amigos e arcade leva o Bazarov para passar um tempo de férias na casa do pai, é, no caso do pai dele. E o Bazarov chega lá e não respeita nada. Diz que é um velho antiquado, tudo que você acha besteira. Se você já teve a famosa discussão familiar em que, sei lá, você acha seus pais são de esquerda, e você vem com ideias liberais, privatiza tudo, e todo mundo briga com você... Então, ó, nada nada na sua vida é original. Tudo foi escrito por Turgenev, em 1862. E essa é uma data importante até. Turgenev escreve isso com 44 anos, recentemente já tem 50 aqui. Então já tá, ele já está vivendo uma radical, porque ele já estava escrevendo, ele já estava escrevendo desde antes. Né? Esse momento Bazarovista é para mim um momento que a gente vive hoje, o momento da recusa total da autoridade. Quando você tem, por exemplo, na semana passada estreou aquele documentário do Jordan Peterson é, num, num Lumine, um serviço de assinatura, aí eu vi né, com a minha esposa e, e tinha lá um garoto dizendo para o Jordan Peterson. Graças a você, eu tenho coragem para enfrentar meu professor esquerdista de história. Um garoto de 14 anos, quer dizer, um de 14 anos, bom. é Não é culpa dele. Como ele tem 14 anos, ele não, não leu ainda muita coisa, mas ele já tem a energia de enfrentar. É importante enfatizar até que eu mesmo estou do lado desse garoto, eu não estou condenando ele ao dizer isso, não. É justo isso. Assim como você está do lado, estaria do lado do Bazarov, condenando aquilo tudo. Mas essa atitude de contracultura, de negação da autoridade, né, tem também o seu risco. Esse é o ponto que a gente vê hoje, né, logo que o Bolsonaro foi eleito, ou, ou quando ele tomou posse, não me lembro, surgiu aquela deputada, Ana Carolina Campagnolo, incentivando os alunos a filmar os professores. Eu confesso para vocês, ó, eu não tenho nada contra você contestar os professores, eu mesmo fui o terror da UFRJ, depois saí da, da PUC, né, enfim... É, aconteceu aqui agora. mas na UFRJ quando eu me formei de fato terror lá, contestava tudo mas isso eu acho uma, eu acho uma coisa agora filmar para você expor a perseguição em rede social isso eu acho não acho legal Porque ou você encara encara, pô, encara diretamente não vai chamar a multidão para bater né? nem que seja virtual mas isso é um sinal da irreverência típica do Bazarov que a gente está vivendo Agora, o Bazarov tem uma continuação. Aí é que a história pode se bifurcar. Eu consegui não ler os dois trechos do Bazarov aqui, em que ele é mais Bazaroval, oval mas, por causa do tempo, mas vou encerrar. Essa história de origens termina com um romance publicado em 1872, chamado Demônios, Dostoiévski. Dostoiévski era um reaça completo, né? o que não o impede de ter sido um dos maiores gênios assim, da, da história da humanidade. Dostoevsky foi inspirado a escrever esse romance por causa de um crime real, é importante dizer isso, em que um garoto revolucionário foi morto pelo próprio movimento revolucionário. Se chama o caso Nechayev, é um caso muito conhecido, foi muito conhecido porque o, o grupo que o matou era ligado à primeira internacional socialista, então por isso era ligado a Marx e a Bakunin, mas eles não são culpados disso. Né? Marx estava em Londres, Bakunin estava em Paris, quando isso aconteceu. Foi um maluco lá, o Netiaev, que matou outro. É, na Rússia, em São Petersburgo. Então, Dostoiévski fica inspirado por isso. E vai estudar aquilo que hoje, até por causa do Olavo, se chama mentalidade revolucionária. Mas ele não está interessado. O que está em jogo não são teses políticas. Eu espero que vocês tenham reparado que em tudo que eu falei, o conteúdo político é irrelevante. O que é relevante, tanto que eu estou comparando com um o negócio russo a coisa brasileira, o que é relevante é a posição de contracultura, você assume, ela tem um certo risco psicológico ou espiritual, ela leva você a certas atitudes, ela pode levar você a atitudes negativas, ou, o que eu vou dizer no final, se você for muito radical, você pode ter uma saída positiva. É... Mas a história dos demônios, a, história, a parte que me interessa da história dos demônios não é a parte em que há incêndios e assassinatos, porque é óbvio que ninguém na nova direita está incendiando fábricas e cometendo assassinatos, como os revolucionários, como o Pietro Verhovensky dos Demônios está, está fazendo então não é essa parte que interessa, a parte que interessa é a parte da relação dos personagens com Nikolai Stavrogin que Stavrogin é quem? ele é o nada se você está na recusa total de tudo, com bazar Bazarov já recusa, recusa, recusa diretamente, fala chega, não quero nada. Ele já começa a dizer, tudo isso que você está falando, arte, poesia, Shakespeare, isso é tudo ridículo. A única coisa que interessa é a ação. Fora isso, não tem nada. Stavrogin vai além da ação. Ele consegue ser a pessoa mais cool no sentido duplo de frio e interessante e desejável. Né? O que acontece então é que todos os personagens dos demônios, exceto uma, a Maria Timofeiévna, que é louca, é, todos eles projetam no Stavrogin suas expectativas. E tudo que ele, com tudo que ele representa, é recusa, a recusa. Ele não é nada positivo. Então todo mundo projeta nele alguma coisa positiva. Para mim é absolutamente claro que, por exemplo, isso descreve, de certa maneira, a campanha, ou melhor, as expectativas que as pessoas têm em relação ao presidente Bolsonaro. Quem, quem é ele realmente? Às vezes, eu imagino, tem uma certa simpatia pessoal pelo Bolsonaro, no sentido de achar que ele parece sei lá, o homem mais solitário do Brasil. Todo mundo espera que ele faça alguma coisa... Dois minutos. Tá? E ele não não vai atender essa expectativa. Stavrogin faz isso por maldade. Ele se esforça o tempo inteiro para não atender nenhuma expectativa. Né? A nova direita, sobretudo a sua aula conservadora, acaba sofrendo com isso, ela acaba elegendo seus seu Stavrogin. As pessoas se relacionam, por exemplo, com o Olavo de Carvalho, como se ele fosse um Stavrogin. Porque o Olavo também se destaca tanto, muitas vezes, na recusa, na né? universidade é ruim, tudo é ruim, que as pessoas começam a projetar nele coisas que ele não é. E o que acontece quando ele é decepcionado de alguma maneira? Acontece a mesma coisa que acontece nos demônios. Um Stavrogin decepciona um personagem, o chato, e o chato vai lá e dá um soco na cara do Stavrogin né? ficam com raiva mas é interessante isso que o Stavrogin gera e não gera essa expectativa o tempo inteiro ele diz para as pessoas eu não sou o que você espera que eu seja ele diz para o Chatov você me trata como se eu fosse um sol e você fosse um rato mas ao mesmo tempo é isso aqui é bonito Essa é a grande grande gênio do é que todos os atos do Stavrogin são para que você o trate como se ele fosse um sol Embora o discurso dele não seja esse. É... Então, Demônios, um livro muito triste para quem lê. Mas eu não quero terminar com essa nota terrível. Agora eu vou ler apenas meia página e encerrar. Porque falei que existia uma saída de toda essa situação. E essa saída é você levar o radicalismo que você sentiu no começo, dizer, como um homem supérfluo, você rejeitou o mundo que você conhecia, você percebeu que sim, existiu uma hegemonia intelectual esquerdista, sim, existem problemas por toda parte. Mas você não vai parar na recusa, você vai ser mais radical. Eu vou ler um trecho do Herzen aqui agora. É uma carta que ele escreveu seu amigo Nicolai Ogaré, foi publicada no jornal Estrela Polar, na revista Estrela Polar. E é bonito porque ele escreveu isso como resposta a um artigo de um revolucionário muito mais radical para quem Herzen já era um fóssil, um humanista, um ridículo que ficava falando de arte. Né? É, então, ele fala sobre o Bazarov aqui. O pior que Turgenev fez com Bazarov foi matá-lo de Tifo. O né? Bazarov morre no final. Por não saber o que fazer com ele. Se Bazarov tivesse escapado da Tifo, certamente teria saído do Bazarovismo e se tornaria um cientista. Bazarov praticava ciências naturais. Né? Ele ficava dissecando corpos de, de animais e tal. Bazarov tirou da cabeça todo tipo de preconceito e, mesmo depois disso, continuou extremamente inculto. Ele tinha ouvido falar algo de poesia, de arte, e, sem se dar ao trabalho de pensar, abruptamente, abruptamente emitiu uma sentença sobre algo que desconhecia totalmente. Essa arrogância é característica de nós, russos, em geral. Ela tem seus pontos positivos, como a ousadia intelectual, mas, por outro lado, ela, às vezes, nos leva a erros grosseiros. A ciência teria salvado Bazarov. Ela teria deixado de olhar, ele desculpa, ele teria deixado de olhar as pessoas com um desprezo profundo e indisfarçado. A ciência, mais do que o Evangelho, ensina a humildade. Hertzner superateu. Então, Ela não pode menosprezar nada. Ela não entende o que significa superioridade. Não despreza nada. Nunca mente para fazer pose e não esconde nada para fazer joguinho. Ela se detém diante dos fatos como investigadora, às vezes como médica, nunca como carrasca, e ainda menos com hostilidade e ironia. A ciência, e eu, aliás, não tenho de ocultar palavra nenhuma no silêncio da minha mente, a ciência é amor, como disse Spinoza sobre o pensamento e sobre a capacidade de conhecer. Então, essa saída de Reis é até interessante, para encerrar, que esse último parágrafo pareça uma paródia daquele trecho de Coríntios em que São Paulo fala a caridade é isso, a caridade é aquilo. Mas é a saída. Ser mais radical no questionamento, levar tudo para um nível realmente filosófico. Porque, se você não fizer isso, ficar somente na recusa, então o final realmente é Os Demônios de Dostoiévski. É uma história que já foi escrita e que, infelizmente, talvez já estejamos vendo de novo. Muito obrigado. Iremos começar a sessão de perguntas. Então, se alguém tiver alguma, pode levantar a mão que eu levo o microfone até. Lendo as obras do Dostoevsky, que, que foram escritas na segunda metade do século XIX, fica bem clara como estava a tensão social na Rússia após uh, o período da revolta dezembrista. Na sua opinião... É, nesse período entre a Revolta Dezembrista e a Revolução Russa, que se deu no início do século XX, é, qual foi o impacto que esses homens supérfluos e que essa revolta teve na sociedade russa para que resultasse uh, na Revolução Russa no começo do século 20 e, posteriormente, na União Soviética? Bom, o impacto é enorme. Esse não é um clássico, ele se tornou muito livre mesmo durante o período de censura, ele era um clássico, quando você vê nos Demônios mesmo, tem uma cena de brincadeira em que o professor Stjepan Trofimovic, ele tem mania de perseguição, acho que a polícia secreta está atrás dele ninguém está atrás dele. Mas ele fala: eles vão descobrir meus livros de Hetzen. E o, aí o amigo dele diz: todo mundo tem esses livros em casa. Não, acho que é o filho dele fala: todo mundo tem esses livros em casa. Né? e eu sei, eu tenho uma cunhada russa até, né, Hetzin é, sei lá machado de assismo, é uma coisa absolutamente padrão, eu tenho a, uma coletânea do Hetzin soviética com um prefácio do Lenin, um texto do Lenin que pegaram, obviamente Lenin não sentou para escrever um prefácio sobre Hetzin mas esse prefácio talvez responda melhor a sua pergunta, que mostra a posição ambígua Lenin de um lado, fala que existe a visão do Heitner como um burguês humanista. Porque isso é muito evidente. Não tive tempo de mencionar na palestra né, que os revolucionários, quando a coisa começa a esquentar, mesmo a partir da década de 40, 50, eles começam a olhar o Heitner que fala de arte. Ah, desligou. Ah, eles começam a. Não, isso tudo é besteira. O que importa é ação. Eles né, falam muito disso. E o Lenin entra nessa mas também diz, não, mas ele era um verdadeiro revolucionário, contra o tsar, etc, etc. Então, essa geração dos homens superfluos é ambígua, porque, por exemplo, acho que é a geração também com que nós aqui podemos nos identificar. Por exemplo, o Turgenev escreveu um romance, Memórias de um Caçador, que é de 55... Não sei se alguém googlar aí, 61, não. É Dias de Pais e Filhos. Foi o romance que, assim, consagrou o Turgenev, Memórias de Caçador é um dos dois livros da minha vida que eu não consigo ler até o final, porque eu não quero que acabe. Então, eu sei que falei dois, curiosidade, o outro livro é Imortalidade, do Milan Kundera. Eu acho maravilhoso, não quero que termine. Memórias de Caçador não tem história. É o Turgenev, que é rico, vai visitando o seu feudo, lá suas terras, e conversando com os servos. E os servos contam as histórias. E as histórias mais tristes, assim, do tipo, é, eu me casei com esse cara que bate em mim todo dia porque eu era apaixonado por um cara mas aí a minha senhora falou que eu tinha que trabalhar na casa dela em Moscou então isso arruinou a vida da serra isso é um exemplo, totalmente esse livro teve muito, muito impacto muita gente, você vai encontrar com facilidade a ideia de que a emancipação dos servos aconteceu em parte por causa do livro Memórias de um Caçador que é uma tradução até belíssima também da, pela editora 34 um livro bem grande, vale muito a pena. então digo, Essa primeira fase eu acho que é a fase em que a gente vai se identificar. A gente vai ficar do lado dos servos. Mas, depois, quando vem a coisa realmente... Não, agora a gente vai planejar assassinato político, agora a gente vai queimar, a gente vai ver onde é que tem um problema social para a gente ir lá e incitar ódio. Aí, com essa parte, a gente não se identifica mais. Mas aquela gerou esta. <risos> Oi. É. É, eu não estruturei a pergunta direito na minha cabeça, mas tem alguns pontos que eu fiquei meio em dúvida com relação à influência do que você descreveu com a Revolução em si, que foi tomada algumas décadas à frente. Principalmente com relação à Revolução Branca, porque eu entendo que, quando você descreveu a Segunda Guerra Napoleônica, que foi perdida, é, existia um sentimento é, de companheirismo militarista muito forte entre os baixos nobres da Rússia, certo? E eu queria saber se isso teve alguma influência real na primeira revolução, na Revolução Branca, não na Revolução Vermelha, mas que depois acabou sendo afetada também. Não tenho a menor ideia. Justo. Obrigado. Obrigado. Oi, meu nome é Paulo Cogos. A minha pergunta é a seguinte, fazendo um paralelo com o movimento libertário hoje, você veria alguma possibilidade de se inspirar em Tchekhov, aquela ideia de que nós temos que buscar mais uma liberdade interna do que uma liberdade externa, resolver internamente nossos dilemas morais, às vezes, externamente? Olha, eu acredito que essa busca de liberdade interna, certamente, graças a Deus, ela é a única que, em certa medida, independe do regime político em que você está vivendo até a gente, se você lê coisas que dissidentes escreveram as pessoas conseguiram escapar para o ocidente né? o Brodsky, por exemplo diz uma coisa ótima fala que na Rússia nada era permitido a Brodsky é dos anos 80, do século XX você está falando dos anos 80, do século XX foi para os Estados Unidos e fala na Rússia, nada era permitido falar nada, você não podia Falar nada e tudo era importante. Aqui, tudo é permitido e nada é importante. Então, tem um aspecto ambíguo muito interessante que é muitos desses acidentes de pessoas que fugiram do totalitarismo dizerem que tinham conquistado partes maiores da sua alma, ou seja, tinham conquistado mais liberdade interior vivendo num regime totalitário. Embora, é claro, ninguém quisesse voltar e ninguém dissesse que essa era uma vantagem do regime totalitário. Né? Então, a desvantagem, vamos dizer, nós que vivemos aqui com liberdade, é que nós não estamos encurralados. A gente tem que... Essa dificuldade que eu mencionei na palestra dos homens superpos brasileiros. A gente precisou que viesse um Olavo para dizer aqui está uma hegemonia intelectual esquerdista. Intelectual mas senão você não sabia onde estava o inimigo então você não tinha um ponto de apoio, um ponto de foco nesse ponto você pode dizer que isso é positivo né? e claro, eu também prefiro morar no Brasil de hoje ou morar na Rússia de 1930 né? é, Sobre se eu for, poderia ser um servo, seria pior ainda é, além da censura do, do tsar, você ainda tem o senhor enchendo seu saco todo dia, trabalhando três dias por semana para ele é, e até no mais de um caçador você vê essa coisa fantástica, porque o, o, o, o Torgheni é o Senhor, então ele chega na casa do cara. O cara para é tudo, para, para atendê-lo, não importa, não entra questão. Mas, ah, então, a questão é essa: a liberdade interna é uma questão perene e existe essa ambiguidade. Nos regime totalitário, a gente encontra um testemunhos mais vibrantes da conquista dela do que fora, do que fora deles. Mas a gente tem que continuar, mesmo assim. Não existe, no fundo, não existe outra, outra briga. Acabou? Vamos ter tá que bom. encerrar a sessão de perguntas por causa do tempo. Eu quero agradecer, Pedro. Obrigado. É... Obrigado. Teremos um breve intervalo. Teremos uns minutinhos de intervalo para a próxima palestra, Perspectivas do Brasil, do Hélio Bel Beltrão.